A saga final de One Piece vem aí. E a dúvida é quais serão os arcos finais para encerrar a jornada de Luffy. Porém recebemos uma dica recente interessante sobre isso e mais ainda. Como Kid, Lao, Shanks, Barba Negra e Luffy se conectam à última jornada por causa de Bug. Que tem em mãos a chave para a última ilha. O tesouro lendário do Capitão John é a chave e o início da maior guerra que o mundo já viu. Quer saber como esses segredos se conectam. Ligam a falar nisso agora. Fala galera, eu vou trafuzando um mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje um vídeo. Bem legal, compilando algumas informações novas, afinal quais serão os próximos arcos? Os que vão encerrar toda a série. Temos algumas dicas de quais podem ser alguns deles, porque uma saga envolve diversos arcos e eu espero que tenha bastante, valor falar verdade, quero que o piso dure mais 20 anos. Mas tem umas dicas bem interessantes que podem ser conectadas com alguns pensamentos. Então eu compilei informações de alguns vídeos que eu já fiz e trouxe umas novidades para vocês. Então assiste até o final porque está muito legal esse vídeo. Conecta Bug, Luffy, Shanks, principalmente o último Poleglyph, o Tesouro Lendário One Piece. E tudo que pode acontecer daqui para frente após o ano. Mas se você é novo no canal aproveita para inscrever, inscritão que já é da pior geração. Dispara o like agora com vocês. Tudo sobre como Bug vai levar todos para a Última Ilha. Bug, o palhaço estrela, é obcecado em encontrar tesouros desde a sua infância e não à toa ele roubou um dos tesouros do mar, uma Akuma no Mi. Do seu próprio bando. Mais por interesse em vender do que em consumir. Mas um dos pontos mais legais que eu vejo em toda a história do Bug. É o fato de ele achar um mapa do tesouro no convés do Ouro Jackson. Logo após um ataque inimigo lá no capítulo 19. E ali Bug diz ser o primeiro mapa de tesouro que ele já viu. Porém quando vamos ao capítulo 967. A última jornada de Roger e seus piratas. Vemos que após reunir os 4 Poneglyphs... Scoper faz um mapa para Left Tail, Então é só ligar os pontos... Como o um mapa misterioso surge no e Isto no início de um ataque Bom, muito possivelmente o mapa que o Bug achou Era o mapa para a última ilha Onde reside os maiores tesouros do mundo Mas ele perde após discutir com o Shanks É genial Atualmente, enquanto ele ama as riquezas O tesouro que Bug parece desejar mais do que tudo É aquele que pertenceu ao Capitão John Dizem ser um tesouro lendário E Bug está procurando esse tesouro há muito tempo No início da história, vemos Bug Bug e a sua tripulação procurando em uma ilha com um formato curioso de uma caveira o tesouro do Capitão John. E o Bug parecia ter certeza de que aquela era a localização do saque, mas ele se enganou. Bug foi capturado pelos fuzileiros navais e enviados para Impeldau depois que ele encontrou na verdade uma guarnição da marinha ao invés de... De achar o tesouro que tanto buscava. E como sabemos. Em Peldau. É onde ele se encontrou com Luffy novamente. E ganhou o marcador que levava ao tesouro do Capitão John. Luffy pegou esse bracelete. Durante os saques dos tesouros de Thriller Bark. Sem saber o que ele realmente era. E deu a bug. A marca do tesouro legítima de Capitão John. Mas o que pode ser o tesouro? Como vocês sabem. Pode ser qualquer coisa Mas é comum se você acompanha aqui o canal Notar que eu sempre digo Que esse tesouro pode ser na verdade O último World Poneglyph Capitão John foi morto em um motim Pela sua tripulação Após se recusar a dividir o seu tesouro E que tesouro poderia despertar A ganância de infames piratas Se não o próprio One Piece John fazia parte dos Rocks Que mexeram com tabus E deve ter roubado a pedra Que estava na ilha dos homens peixes Após o Roger se tornar rei dos piratas Notem que todos os membros dos Rocks, de uma forma ou de outra, estão conectados a segredos da última ilha. Chique queria armas ancestrais, Kaido e Big Mom também, e ainda tinham pedras vermelhas em sua posse John certamente deve ter seguido o mesmo caminho Para encontrar o One Piece E isso é interessante Porque tornaria o Bug a chave para se chegar a Left Tail E o tornaria relevante novamente para a trama Quem sabe ele até vai com o Luffy para a última ilha Bom, até aqui nada de novo Mas no capítulo recente de um especial chamado Road to Left Tail Que se ainda não viu, fiz um vídeo Deixo aqui no card Lá eles mostram Três locais potenciais para o último road polyglyphe desaparecido estar. Sendo as ilhas de Elbaf, Vila e Hatinozu. E certamente isto levanta uma bandeira negra. Principalmente para a ilha Hatinozu. Esse lugar é onde os rocks... Se formaram pela primeira vez, então faz sentido que o ex-membro dessa tripulação, John, possa ter retornado para lá depois que a tripulação se desfez. Mas sem dúvidas, o que mais se conecta agora é que a ilha também tem um formato de crânio de pedra enorme, assim como a ilha que o Bug tinha tanta certeza que era a localização do tesouro do Capitão John no passado. Isso também explicaria porque o Bug ainda não adquiriu esse tesouro durante o seu período como um Shichibukai Já que Barba Negra atualmente reside na ilha Hachinozu E agora Bug é um Yonko e temos duas possibilidades legais ou Bug já conseguiu o tesouro da ilha já que o Barba Negra estava de saída temporária para buscar algo antes que a Marinha conseguisse ou Bug e o Luffy se encontram novamente agora e o Bug que tem uma língua solta Pode acabar deixando escapar sobre a ilha Ratnozu e a localização desse tesouro. O que poderia levar os chapéus de palha a irem até lá e eventualmente encontrarem o poliglifo desaparecido. Vale notar que nesse capítulo especial da jornada para o Left Tail. Que eles parecem destacar muito ilhas que vão abrigar também os próximos arcos. Vila, que envolve os revolucionários, Hatinozu, o último poliglyph, Barba Negra, e Elba, que vai contar sobre Shanks, né? Porque ele tem conexões Vikings, mas também deve ter informações sobre Uranos, visto que na mitologia os gigantes nasceram do sangue de Urano. Então, basicamente, o tesouro The Bug e Capitão John poderia ser a configuração para não apenas se encontrar Left mas também para o confronto, quem sabe inevitável. Entre Luffy e Barba Negra. Tem uma outra conexão muito interessante que pode fazer com que Kid continue relevante na trama junto de Lau e Luffy. O Lau já sabemos... Que ele quer saber sobre a verdade dos D. Isto lhe garante um propósito para continuar a sua jornada em direção à última ilha com Luffy Porque é lá que está a verdade Mas Kid também tem outro chamado para a sua aventura Eustas Kid é baseado na vida real do pirata chamado William Kid Popularmente conhecido como Capitão Kid William Kid costumava torturar os seus inimigos assim como Eustas Kid Pois a parte curiosa é que o pai do pirata real William Kid também era um infame pirata Chamada curiosamente de Capitão John <risos> E a linha temporal combina muito bem para o John De One Piece Ter facilmente aí um filho como o Kid há 23 anos Porque essa é a sua idade Mas ainda, o nascimento do Kid pode ter algo a ver com o infanticídio Que o governo mundial fez para eliminar Ace Porque o Ace nasceu no South blue e o Kid também o um filho de um ex-tripulante dos Rocks ser morto na busca por Ace. Seria apenas um bônus para o governo mundial. Mas o Kid sobreviveu. Se o próximo arco envolver a ilha Hachinozu. Isto se torna muito interessante. Porque o Luffy também disse ao Lau que ele queria deixar Shanks o Ruivo para o último. Depois de derrotar o Yonkou. Então pela lógica de Luffy. Ele deveria agora ir atrás do Barba Negra. Mas acho que o próprio Shanks vai impedir que esse confronto possa acontecer... Aparecendo ou quem sabe mandando um mensageiro como Rockstar... Para convencer os chapéus de palha a aparecerem diretamente em Elbaf antes... Conhecendo Shanks, que tem algum respeito pela força do Barba Negra, eu acho que ele gostaria de se encontrar com Luffy antes para verificar suas habilidades e a sua tripulação pirata antes do confronto final contra a Barba Negra. Mas enquanto isso ocorre, posso ver Kid. Desafiando Barba Negra nesse meio tempo Porque ele quer o título de um imperador também E pode até mesmo ser demolido no processo E retirado do jogo Então essas conexões são muito interessantes Todas partindo do preceito de que O tesouro do Capitão John Bug busca Vai acabar reunindo esses piratas de alguma forma. E eu acho que sim. Pode ser o último poliglife desaparecido. E a localização do tesouro do Capitão John. É especificamente a ilha Ratnozu. A ilha que o Barba Negra reside atualmente. O Barba Negra. Ele estuda muitas coisas. Ele tem um conhecimento a mais. Está sempre um passo à frente. Tem o sabre do zebek Tem alguma conexão com os Piratas Rocks. Principalmente com seu capitão. Ele pegar nessa ilha. Não foi por acaso. Lá ele fala que é o paraíso pirata. Mas também pode ser porque ali está localizado. O Road Poliglife. Desaparecido e que foi roubado há muito tempo da Ilha dos Homens Peixes. Eu acho que Bug é a chave. Bug vai levar todos eles para a Left Tail, Mas também vai iniciar a maior guerra de todos. Porque tudo vai afunilar em Bug o Palhaço. Shanks, Luffy, Lá, Kid, Barba Negra, Governo Mundial e o Bug no Centro. Bug vai ser o próximo deus pirata. Que tá acima do rei pirata. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que possam teorizar. Juntar mais informações. Se você gostou desse vídeo. Deixa o um like. Compartilha aí com seus amigos. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.